Paula já disse, todo mundo aqui já, já disse, né, essa vitória aqui em Maringá é uma vitória histórica. É lógico que todos nós esperamos que vocês voltem né com a classificação, mas... Qual é a preparação que o Maringá está tendo nesse momento para esse jogo que vai ser muito né, importante? Eu acredito que a parte emocional é muito importante, né? Sim, a parte emocional é um dos trabalhos é, que nós estamos fazendo com bastante ênfase na parte emocional, até mais da, do que a parte técnica, a parte tática, por conta é, de ter sido uma troca de treinador agora, mas é mais em volta, é, voltado por conta da grandeza do jogo, Maracanã, contra o Flamengo, Maracanã lotado então nós temos que estar preparado para isso e o emocional que tá fazendo, vai fazer a diferença ah. e nós temos que prepará-los para isso Nesses últimos dias tivemos algumas mudanças que foram é, profundas né, no time com a saída desses quatro jogadores importantes mas tivemos também algumas chegadas e a gente tem que lembrar que na véspera né, do jogo aqui em Maringá você recebeu alguns jogadores teve a coragem de colocar dois deles dentro de campo que foram fundamentais, né? Como que você avalia tudo isso? O que que você acredita que vai fazer muita diferença essas mudanças? Olha, as mudanças é, elas são para para melhor. Sempre eu falo que é para melhor. Lógico que eles vão fazer falta os atletas que saíram, pelo conjunto que nós já estamos é, é, com ele desde o estadual. Mas a minha função agora é passar confiança para os que estão chegando, que são jogadores de nossa confiança, que nós monitoramos durante algum tempo e trouxemos agora nessa oportunidade que nós tivemos. Vai fazer falta sim, mas eles vão entrar e vão suprir essa, essa necessidade e nós vamos conseguir fazer um bom jogo no Maracanã. Para encerrar, né, assim, a gente sabe que é uma partida muito difícil, estamos diante do, de um time cheio de estrelas e agora com a chegada inclusive né, do Sampaoli, muda todo o esquema tático da equipe, Sampaoli já falou que quer ficar com a bola o tempo todo, a gente quer saber assim, né, não importa, né, claro que importa, a gente quer ver um resultado positivo, mas... O Maringá vai fazer um jogo, vamos dizer assim, renunciatário, vai, vai estar o tempo todo na defesa, como se comportou, por exemplo, o Curitiba. Tem até brincadeiras na internet que dizem, olha, o Maringá não é o Curitiba, ele é né? que perdeu de 3 a 0 porque ficou lá na defesa. Como é que você, lógico que você não vai revelar para a gente como vai jogar, mas a, a gente espera ver o um Maringá jogando de igual para igual. Nós temos um DNA, nós temos um modelo de jogo, nós temos um padrão que nós estamos seguindo desde 2021 aqui no Maringá. É, não acredito que mudaremos o nosso jeito de jogar. Lógico, nós vamos adaptar de acordo com a maneira que o Flamengo vai jogar, que nós estamos analisando, então nós vamos fazer de acordo com o adversário. A ideia não é retrancar, a ideia também não é ficar 100% no ataque, mas a gente sabe da dificuldade nós estamos montando a estratégia para esse jogo. Estamos a, a, analisando bem para que não tenha erro na, na quarta-feira. Mensagem aí para o torcedor maringaense. O torcedor pode esperar muito empenho, muita dedicação, pensamento positivo daqueles que não puderem ir até o Maracanã para que nós possamos chegar lá, fazer um bom jogo e voltar para Maringá com a classificação, que é o nosso objetivo e o nosso sonho maior. Cachilho, muito obrigado, parabéns Eu agradeço. por tudo pela sua humildade. Obrigado. E você lembra muito um técnico que passou por aqui, foi campeão. Wilson Francisco Alves, o Capão. Obrigado. Grandíssimo, foi campeão. Nós temos certeza que vamos ver você campeão aqui também. Se Deus quiser. Abraço, obrigado, gente. José Carlos Leonel e Ligiane Ciola ao vivo, aqui do Museu Esportivo de Maringá. Para brilhantar, eu quero contar rapidamente um episódio. É, uns 10 anos atrás, nós ficamos sabendo que um grande ídolo do Flamengo e do Santos, que é o Aloysio Guerreiro, está ali no litoral né? de Santos. Ele estava em Apucarana, com um grupo de, de jogadores profissionais de São Paulo, que estão fazendo apresentações ali naquela região. Então, nós tínhamos um contato com ele e fizemos um convite para que ele viesse jogar no nosso time de veterano. Nós temos um time de veterano, a agenda dele esportiva já estava completa. Então, resolvemos convidá-lo para vir participar do terceiro tempo, que é o chopinho, a cervejinha, o churrasquinho e tal, e nos propusemos a buscá-lo em Apucarana e depois levar. Ele prontamente atendeu. Que hora que vocês vêm buscar? E veio. Né? Veio, abrilhantou a festa, uma coisa extraordinária, e o futebol, né? nós somos apaixonados pelo futebol, e a presença do Aloysio Guerreiro ali, né? com a sua simpatia, com a sua gentileza, com a sua humildade, né? é, marcou muito aquele momento. Né? E uma estrela né? para nós. E nós temos estrelas aqui também. Né? Eu quero fazer referência a duas estrelas do futebol profissional de Maringá. Marco Aurélio, né, que estava aqui, acabou tendo que ir embora, né, 10 anos de Flamengo, né, uma estrela que brilha sobre nós. E temos o Roderley, né, campeoníssimo no futebol profissional de Maringá, que também é uma estrela que é abrilhanta né, a todos nós. E fazendo referência ao Roderley, é Marco Aurélio, eu faço referência e homenageio a todos os grandes jogadores profissionais que se dedicaram ao nosso futebol maringaense. E hoje você é a estrela. Você é a estrela que está brilhantando o nosso futebol profissional. Quer dizer, o Maringá, com 10 anos de fundação, né, é, ombreando-se com as grandes potências do futebol do Paraná. Curitiba, Atlético, que estão na divisão da Série A do futebol brasileiro, Londrino na Série B, Operário agora na Série C, o Cascavel, que é forte. Então, o futebol profissional do Paraná é muito forte. Né? E você é essa estrela que está fazendo brilhar o futebol profissional, culminando agora recentemente com uma extraordinária vitória sobre o gigante né? centenário Flamengo, e que coloca Maringá novamente no cenário esportivo no futebol. E que voltará a jogar no Maracanã com grandes possibilidades. Então nós temos aqui um orgulho de recebê-lo no museu. É, você a partir de agora não é apenas um visitante, mas se considere um integrante da família Obrigado. Museu Esportivo de Maringá. Tá bom? Obrigado por sua presença e boa sorte na sua carreira. É, é, é. Eu que agradeço, é, estrela é muita coisa, né? Mas nós estamos fazendo um bom trabalho, eu junto com a minha, minha comissão técnica, todo o nosso staff, nossa diretoria. Fico feliz por, por fazer parte desse momento, é, essa ascensão desportiva do Maringá Futebol Clube, eu fico muito feliz de fazer parte disso, desde 2020 que eu tô aqui, estou aqui no clube, e graças a Deus com algumas conquistas que, que é importante para minha carreira, é importante para o clube, e é importante para toda a cidade. Fico feliz pelo carinho, pela atenção de todos comigo, com o meu trabalho, com o meu com o meu corpo de, de comissão técnica também. É, eu só tenho a agradecer e aproveitar esse momento trazer uma camisa também para vocês é, colocarem no museu. Não sei para quem que eu entrego. É aqui para o presidente. Tanto, tanto, presidente. Tá Obrigado. Tá? É simples, mas é. é de coração. Tá Depois você vai autografar. Eu queria é, completar é, o que o Aldi disse que é o seguinte, Jorge. Primeiramente, muito obrigado por você ter vindo, apesar do atraso considerável, de mais de uma hora. Culpa do Rodrigo. Desculpa, a culpa foi minha. Eu estiquei demais Não, o treino, a me perdoa. Assessor, o assessor. O é que é. o estágio... É o seguinte, a gente está muito feliz de receber você. Esse espaço aqui é um recorte da memória esportiva de Maringá, do Paraná e do Brasil. E o Aldi disse tudo, mas eu queria acrescentar um, algo mais, de que logo depois daquela vitória espetacular, um amigo me ligou, Adriano Marquioto, o Adriano me ligou, falou, De Paula, essa vitória do, do Maringá contra o Flamengo, o que, que ela representa num contexto histórico? Está entre as maiores? E aí está o Chão Rivelino, Júlio Meneghetti, não sei se eles compactuam dessa opinião, eu digo que ela tá no top 5 tá entre as cinco grandes vitórias conquistadas por um clube maringaense no estádio Certeza. então quando sai um resultado desse, a alegria da torcida toda, a garotada essa nova geração, todo mundo fica muito feliz e os mais antigos ficam assim poxa, esses caras estão honrando as tradições do futebol de Maringá e para o pesquisador para o historiador, a gente já começa, que é o caso do Tilim, que é meu parceiro, que é a enciclopédia do futebol de Maringá, aí a gente começa a imaginar se esta vitória, ela representa o que historicamente. E vou falar para você, ela representa muito, e ela já está gravada na história do futebol profissional de Maringá e do Paraná. E aconteça o que acontecer. Eu espero que você continue a fazer belas histórias. E o Museu Esportivo vai estar aqui para contar essas histórias ao lado desses grandes amigos que nós temos aqui. Que o Museu Esportivo existe porque existem essas pessoas que nos ajudam a divulgar, a carregar isso, a carregar essa história. E você agora, como o Aldi falou, você não é um visitante. Assim como o Rodrigo que te trouxe, você é também parceiro do Museu Esportivo de Maringá. Tá bom? Obrigado. Senhor. estamos aqui com o Tilinho, que o De Paula dizia que é uma grande né, enciclopédia do futebol Maringaense. Tilinho, De Paula falava de uma classificação aí né, das partidas mais importantes nessa, né? com o Flamengo entrou aí no top 5. Você, como grande conhecedor do futebol Maringaense, pode fazer um pouquinho o um elenco dessas que estariam juntas aí nessas primeiras cinco? Eu acho que a, com a, a, a vitória contra a Rússia, né? essa foi a a maior de todas, né? É, o título contra o, o seleto de, de Paranaguá também aqui. Acho que a vitória contra o, o Internacional, e eu tenho dois campeonatos Brasileiro também, que foi, foi uma que fica para a história, né? Com defesa de pênalti o, do, do Rubens. Rubens é, o Rubens foi o, o, o goleiro de Fantástico. Duas vezes seguidas, nesse mesmo campeonato, tem dois, né? É só uma a, a que fica marcada. Pra, Aquela pra com o Curitiba na final. É, essa, essa é, a, é a principal, em 77, né? 1 a 0 a do... 11. Gol do o Didi. Itamar aqui. Ah, do Itamar. O Itamar aqui, o Itamar fez aqui, fez em, em, em Curitiba também. Então, são os jogos que permanecem para sempre na memória do torcedor. Né? Como você avalia assim, o percurso né, que o Castile está fazendo, um técnico jovem, né, e na profissão também jovem, deixou há pouco né, o campo? Muito boa, excelente. Eu acho que, eu acho que a participação do... Maringá de 2020 para cá é sensacional, né? Chega, chega, ele foi campeão da, da, da, da taça de prata, as Copas aqui do Paraná, né? E foi campeão, foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão paranaense também em, em, em 22, né? E essa vitória com o Flamengo, então, né, é, é fica, fica marcada para sempre, né? Não tem, vai ficar para sempre. Né? Nessa torcida, jovem da Vina agora. Né? Você vai hoje no estádio, você vê mulheres no campo, é. coisa que você não via antes. Mulheres Algo e... que, vou, quero lembrar você, que em, nos anos 70 não, do não, Grêmio de Maringá, não. a gente tinha bastante famílias voltando ao campo. Tinha, tinha, tinha, tinha família, mas não, e, não e, igual agora você né? não vê. É muitas mulheres, crianças com a camisa do, do, do, do Maringá, coisa linda de você vê. Então, eles conseguiram resgatar a imagem da família para o estádio de futebol. Isso é importante. O Carlos, obrigado pela tua presença, da Ligiane aqui. E a gente está muito feliz né, com esse momento que Maringá vive. E que eu falo sempre, a gente vive de histórias. né? Então, quando eles fazem história, isso é muito bom para o um Museu Esportivo, que a gente reflete isso, a gente repercute isso. né? Isso é muito bacana. Hoje nós recebemos um pessoal de Ponta Grossa aqui, que ficou muito contente de ver, porque os maringaenses... A maioria já conhece o Museu Esportivo. Agora, quando a gente recebe pessoas de fora, assim, que nos ajudam a divulgar... Um espaço que está ficando pequenininho, apertadinho aqui, né, é, de Paula. né, graças a Deus, que muita gente fazendo doações aí, né, então, é, o espaço está ficando pequeno mesmo. Viu, de Paula? escuta, eu estava pensando assim, né, é, hoje, na verdade, né, você tem... É, muitas fotografias muitas coisas, recebeu doação do seu Maurício Cadamuro, de tantos materiais que você vai ter que ver ainda o que tem lá dentro, muita história ali dentro, mas hoje a gente está contando a história ao vivo, documentos que a gente vai conseguir conservar né, online, então isso é muito importante, né? Vamos continuar contando essa história, né? Resgatando aquilo que isso. a gente pode do passado e continuar contando ela como estamos fazendo hoje. É, então, ah, esse é o objetivo, né? A gente contar essa história, né? Então, é eu. Por exemplo, vocês gravando, registrando esse momento aqui da visita do Jorge Castilho, que é um treinador que já entrou na história do, do futebol profissional de Maringá, né? Então a gente fica bem feliz, né? A gente se emociona de ver, assim, o carinho das pessoas por ele, né? E, e ele também é uma pessoa muito humilde, né? Então é muito bacana isso. Joia! Esse foi, então, Antônio Roberto de Paula, diretor aqui do Museu Esportivo de Maringá. Muito obrigado, De Paula. There